Olá, defender o Brasil e guardar o nosso litoral são algumas das missões dos oficiais da Marinha. Para desempenhar tarefas tão importantes como essas, eles passam por uma rigorosa formação. A última etapa é uma viagem de quase seis meses a bordo deste navio, que parte aqui do Rio de Janeiro, segue para Salvador e depois ganha o oceano com mais de dez portos pelo mundo afora. O Globo Universidade de hoje embarca nessa escola flutuante para mostrar a rotina desses estudantes em aulas práticas a bordo do Navio Escola Brasil. O cronograma das aulas é imprevisível. Tudo depende das condições do tempo e do mar. Portanto, a gente não tem ideia do que nos aguarda daqui para frente. E eu convido você a embarcar comigo nessa aventura em alto mar. O homem dos detalhes. Quem é o profissional que cuida de todo o maquinário de um navio? Os motores ao ar-condicionado. Rastreamento na surdina. Um moderno sistema de radar consegue identificar a presença do inimigo sem ser notado. Marinha e Universidade de mãos dadas. O simulador que funciona como uma autoescola para comandantes de navio. O Globo Universidade está no ar. Uma multidão reunida. Balões, faixas e flechas. muitos flechas. Será que tem alguma celebridade por aqui? Bom, Tietê é o que não falta. Os ídolos? Olha eles aí. São 195 alunos do curso de formação superior de oficiais da marinha. Junto deles, famílias inteiras que formam praticamente um fã clube chorando porque é muita emoção é o momento que a gente batalha a gente espera sete anos para isso aí para estar tá conquistando a vitória da gente são os minutos que antecedem a partida dessa turma para uma viagem de quase seis meses pelo mundo a bordo do navio escola brasil fim da despedida é o momento de deixar a família e seguir viagem Pra gente, é hora de conhecer o navio que vai servir de moradia e escola para essa turma. E vai ser também a casa da nossa equipe nesses primeiros três dias de viagem que vamos acompanhar. Corredores estreitos, sem nenhuma janelinha para espiar lá fora. O ar-condicionado é que garante um clima agradável aqui dentro. Esse aqui é o nosso camarote, tem aqui o nome dos integrantes da equipe, olha só. É exatamente o mesmo camarote usado pelos alunos, pelos guardas-marinha. Esse vai ser o nosso quarto pelos próximos três dias. Meu quarto, do nosso técnico Rodrigo Nogueira e também do repórter cinematográfico Josué Luiz. Essas são as nossas camas aqui, equipamento, mala, tudo bem apertadinho, porque tem que caber todo mundo no navio, então o espaço aqui é bem reduzido mesmo. Ao todo, 450 pessoas, entre tripulantes e alunos, estão a bordo. Só três são mulheres. Esse aqui é o Camarote das Meninas, onde a nossa produtora Maria Lindenberg está acomodada na companhia da Capitão-Tenente Elizabeth. Ela, junto com a Primeira Tenente Elizabeth Ferreira, são as únicas mulheres do navio escola, não é isso? Isso, isso mesmo, somos as únicas mulheres. E qual é a função de cada uma de vocês aqui? Eu sou encarregada da informática. E você? É, durante o reparo do navio, eu fiquei como encarregada do conforto e após o suspender, ajudante do relações públicas. O navio Escola Brasil foi construído há 25 anos para servir como um grande centro de treinamento para os alunos do curso de formação superior de oficiais da Marinha, os chamados Guardas Marinha. Por isso, ele tem uma série de ambientes feitos especialmente para essa finalidade, como esse auditório aqui, onde os Guardas Marinha participam de aulas teóricas. O capitão de guerra Luiz Otávio Barros Coutinho, é o comandante do navio, nosso anfitrião aqui a bordo. Obrigado por nos receber, comandante. Qual é a finalidade dessa viagem? O que, que os alunos ganham com ela? Paulo, os guardas marinhas têm oportunidade nesse, nessa viagem de colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam na escola naval. É que nem aprender a dirigir. A pessoa tem aula teórica, mas na hora de dirigir, se não colocar em prática, não sabe, não adianta. Então o navio, de uma forma bem simplista, permitiria ao guarda marinha, ao ir para bordo, ter esse conhecimento necessário, pelo menos o mínimo necessário, para exercitar a sua profissão. Na sua, no início de sua carreira. Comandante, em linhas gerais, quais são as diferenças entre uma carreira e outra? Quais as características de cada uma delas? Pessoal, o oficial do corpo da armada, ele vai estar tá mais é, dedicado à vida a borda, ou seja, na condução de navios. O fuzileiro, ele vai estar tá mais empregado na projeção do nosso poder sobre terra. O intendente é o que vai prover toda a logística para que tudo se opere. Tanto em termos de, de, de material, é, financeiro, toda a parte necessária, a, a logística, é incumbência do intendente. Quando a gente fala em viagem, a gente pensa em algo prazeroso, por mais que envolva ali exercícios, né? Mas o que eles estão fazendo aqui não é brincadeira não, vale nota também, né? Ao final desse, desse ciclo, eles recebem uma nota e vai ser encaminhada para a Escola Naval. A Escola Naval já tem todo o histórico de notas de cada guarda-marinha. Essas somas isso é uma média final. Essa média final será a classificação que o guarda-marinha já oficial levará para o resto da carreira. Daqui a pouco a viagem continua e com muita adrenalina e fumaça, incêndio no navio? É o que você vai descobrir em instantes. Eu sou o guarda-marinha João Celso de Deus. Fiz a minha escolha pela armada, pela possibilidade de trabalhar em equipe também é necessário dominar uma grande quantidade de conhecimento técnico, esse que a gente aprende na Escola Naval. Essa viagem de instrução existe todo ano e deve ser extensa porque todo guarda-marinha tem que exercitar tudo o que aprende na Escola Naval. A viagem esse ano parte do Rio de Janeiro, segue pela Europa, em seguida para os Estados Unidos, e, finalmente, pela América do Sul, até retornar ao Rio de Janeiro. Meu nome é Luciana Briggs. Eu sou pesquisadora no Instituto de Pesquisas da Marinha. É, formei em Engenharia de Telecomunicações na Universidade Federal Fluminense. Sou primeiro-tenente, fiz o um concurso em 2008 e, em 2009, entrei para o Corpo de Engenheiros da Marinha. Atualmente eu estou trabalhando no projeto MAG, Medidas de Apoio à Guerra Eletrônica. E o MAG consiste, basicamente, ele é um sensor, um grande sensor, que detecta sinais eletromagnéticos do ambiente. Então ele detecta esses sinais é, que são transmitidos desde plataformas submarinas, quanto de outros navios, quanto de aeronaves e radares de mísseis, por exemplo. A guerra eletrônica consiste basicamente de explorar o espectro eletromagnético do ambiente a seu favor e tentando ao máximo negar ou pelo menos dificultar a utilização desse mesmo espectro pelo inimigo. Aqui nós estamos na câmara anecoica, onde fica localizada a antena do MAGE e onde são feitos os testes do equipamento. Está sendo gerado agora um sinal simulando o um sinal radar que está vendo aqui para nossa parte de processamento. O sinal é, to é totalmente processado ali nas placas e em seguida é apresentado nessa nesse monitor. E aqui nós podemos ver que ele é identificado como um sinal inimigo. A grande vantagem de um navio possuir um marge a bordo é que o trabalho trabalha é, passivamente. E aí ele consegue trabalhar o que a gente chama de silêncio eletrônico. No silêncio eletrônico, basicamente, o navio é, tem todos os radares desligados, não emite nenhum sinal. Então ninguém, a princípio, conseguiria perceber a presença dele. Enquanto isso, enquanto a partida, ele que possui o MAGE, ele estaria percebendo a presença dos outros. O desenvolvimento do MAGE é importante para a Marinha e para o Brasil como um todo, porque ele garante que a gente tenha uma independência tecnológica muito maior. o Desenvolvimento desse projeto, acho que está incentivando a indústria nacional. Outros países já têm o domínio dessa tecnologia e desenvolve. E eles exportam. Mas a gente comprar de um país desse, a gente vai receber uma caixa preta. E isso não garante que a gente vai ter uma manutenção, um período de guerra, possamos realmente utilizar.